Vimos em vídeos anteriores que a derivada em relação a x do logaritmo natural ln de x é igual a 1 sobre x. E o que vamos fazer neste vídeo é usar este conhecimento para saber qual é a derivada em relação a x do logaritmo de x numa base qualquer. Vamos chamar de derivada em relação a x do log na base a da variável x. Para trabalhar com isso, vamos usar um recurso das suas aulas de álgebra chamado mudança de base. Então, se temos aqui um certo logaritmo de b na base a, e se eu quiser mudar isto para uma outra base, a mudança de base nos diz que o log de b na base a é igual a log de b numa outra base, por exemplo, c, dividido pelo log de a nessa mesma outra base c. Provavelmente você se lembra de ter visto isso, mas aqui está para relembrar. Temos a demonstração deste fato em outros vídeos da Khan Academy. E essa ideia é extremamente útil porque, por exemplo, a sua calculadora tem um botão de log, mas log na calculadora é logaritmo na base 10. Então, se você aperta a tecla log, quando você coloca o número 100 na sua calculadora, o resultado é 2 porque o logaritmo de 100 na base 10 é 2. E isso é escrito simplesmente logaritmo de 100 sem escrever a base, quer dizer que a base é 10. Existe um outro botão importante na sua calculadora, que é o do logaritmo natural, o logaritmo na base E. O logaritmo natural de x é igual ao logaritmo de x na base e. Mas, às vezes, você precisa trabalhar com logaritmos em outras bases. E a ideia da mudança de base é extremamente útil para isso, e vamos utilizá-la. Só para exemplificar, se você tivesse de calcular, por exemplo, o logaritmo de 8 na base 3, você pode colocar na sua calculadora logaritmo de 8 dividido pelo logaritmo de 3. Lembre-se de que logaritmo sem escrever a base, a base é 10. Do mesmo modo que você poderia usar o logaritmo natural, então, o logaritmo natural de 8 dividido pelo logaritmo natural de 3 vai dar aqui o mesmo resultado. Então, neste vídeo, vamos usar o logaritmo natural, já que nós conhecemos a sua derivada, e a mudança de base para chegar até a derivada da função logaritma numa base qualquer. Então, reescrevendo aqui, a derivada de logaritmo de x na base A em relação a x pode ser reescrita como a derivada do ln de x sobre o ln de a fiz a mudança de base para a base e e eu posso reescrever como 1 sobre ln de a vezes ln de x mas 1 sobre ln de a é um número, é uma constante, então eu posso multiplicar a derivada, posso tirar do cálculo daqui, de dentro do cálculo da derivada. Quero dizer escrever 1 sobre ln de a vezes a derivada do ln de x em relação a x. Mas nós já sabemos que a derivada do ln de x em relação a x é simplesmente 1 sobre x. Então, já que temos 1 sobre ln de a vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, temos 1 sobre ln de a vezes 1 sobre x, ou simplesmente 1 sobre ln de a, isso vezes x no denominador. E isso é extremamente útil, uma vez que eu agora consigo calcular derivadas de funções logarítmicas em qualquer base. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma função real definida por f de x igual a log de x na base 7. A derivada dessa função f' de x, vai ser, então, 1 sobre o ln de 7 vezes x. Se nós tivéssemos uma situação envolvendo uma constante multiplicando aqui, como, por exemplo, a função real g, definida por g de x igual a menos 3 vezes o logaritmo de x na base π, Lembre-se de que π é um número. Então, a derivada de g, ou seja, g' será igual a menos 3 sobre, agora, a derivada do log de x na base π, que é 1 sobre ln de pi vezes x. Claro que o menos 3 multiplicou o numerador 1, então fica menos 3 sobre ln de pi vezes x. Com isso, encerramos por agora. Até o próximo vídeo!